Cara, tinha uma parada que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Inclusive, esse projeto é bem mais audacioso do que simplesmente esse vídeo. Mas entenda que começamos, não é Danilo? O Danilo não vai aparecer, tá? Mas o Danilo é o dono desse projeto. Tô aqui! Ouviram a voz do Danilo. Então, o que a gente está fazendo? Eu sempre recebi alguns e-mails de prospecção que eram muito interessantes, mas não pela capacidade intelectual do autor do e-mail, né? E sim pela falta de capacidade. Eu sei que provavelmente seremos cancelados na internet. Todos já assinaram um contrato, tá tranquilo. Importante a visualização, né? É, Importante é. É é o hype. É isso, aí. É isso aí. Faltou qualidade, a gente comenta, né? Seja muito bem-vindo a... Prospecção merda! <risos> <Chararão>. <risos> Vamos entender as regras, tá? Nós temos uma relação de meios de pessoas que usaram, dentro da prospecção, tentando agendar uma reunião comigo ou com alguém do meu time. Toda vez que a gente encontrava uma pérola muito interessante, a gente separava essa pérola, dentro de um grupo de WhatsApp, e pensava, um dia, um dia, isso será útil. Né? E como eu não queria que essa avaliação ficasse enviesada pela minha percepção, e sim, que o meu time de especialistas viessem junto analisar comigo e darem as suas opiniões, dizendo se vocês acham esses e-mails bons ou ruins. Maravilha, vamos embora. Maravilha, embora. Né? Tomara que não tenha nenhum que eu tenha pego aí pra que eu vou rir muito, se tiver. É. A melhor forma de saber o que fazer é sabendo primeiro o que não fazer, né? Então vamos embora. Perfeito. Perfeito. Ah, e você, se por acaso você é o autor de um prospecção merda. Me desculpa. Eu já começo me desculpando, tá? Mas se você comprovar que você é dono de um desses e-mails, eu te dou de presente o Demanda Infinita, tá bom? Então. Olha aí. Agora eu te falar uma parada. Se você não quer correr o risco, tá? de ter o seu e-mail sendo avaliado aqui, isso não é chantagem, tá, galera? Assim, é conceitualmente É ajuda, falando, é ajuda. Conceitualmente falando. Nós criamos uma imersão, chamada Imersão Growth Machine, onde durante dois dias você vai ter acesso a todo o processo, tanto de construção de estratégia, criação de e-mail, criação de processo de prospecção. Então, a Imersão Growth Machine é uma imersão completa para uma empresa que está buscando escalar vendas, ter mais produtividade, ter mais resultado e, por consequência, não ter o seu e-mail Sendo avaliado num próximo capítulo do Prospecção Merda. Só pra resumir, é não falar merda. É não escrever merda. Isso aqui é um MVP, tá? Então a gente não sabe se teremos outros episódios como esse. Então o que você tem que fazer para, se você gostou do Prospecção Merda, fica até o final, mas já deixa a sua curtida, se inscreve no canal. E se você tem um e-mail merda que você recebeu de prospecção, a gente decidiu isso um pouquinho antes de dar play, né? Envia esse e-mail merda para prospecção merda, arroba, Regras, galera. Nós temos que eleger o e-mail mais merda de todos, tá? Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão... Definir se é uma prospecção merda ou se não é uma prospecção merda. Eu vou trazer o e-mail a tela, tá? E aí vocês vão analisar. Cada um pode tomar a decisão, se é ou se não é. No final a gente vai votar. Primeira peneira, só as prospecções merdas. Se todo mundo for pra merda, ferrou. Mas por último, nós vamos eleger o e-mail mais merda de todos, tá bom? Beleza? Fechado, vamos, vamos passar. Vamos embora, vamos embora. Todo mundo pronto? Tô ansioso, pô. Eu tô nervoso. <risos> Isso sim, vai aparecer <risos> nessa <risos> tela <risos> aí. <risos> Primeiro e-mail. Cara, esse e-mail é muito bom. Eu já tô indo. <risos> Prevenção nunca é de... Prevenção nunca é demais. Plano funerário sem carência pra toda a família. Sem aí... carência é importante, sem carência. É, é importante. Pode morrer amanhã, irmão. Tá tranquilo, tá liberado. Olá, este aqui é o hum, variável. Magu... Não, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Deu ruim. Mais de um milhão. <risos> um me pegou. <risos> o cara pensou um pouquinho na frase. Ah, é sinistro. Somos da... Lalalala, que não podemos citar nomes, porque senão será processo e vai ficar um pouco caro produzir esse conteúdo. né? Quase 40 anos de mercado e mais de 1 um uhum. milhão e meio de associados. Uhum. Caraca, irmão. Apresentamos nossa campanha promocional. Plano funerário sem carência, sem limitidade para toda a família. Apenas R$ 85 reais mensais. Pô, vem o um preço já, cara? Não, vamos lá, vamos lá, vela. Qual que é o maior erro que você está vendo... No o, que, o que me chamou mais atenção foi aquele nácio ali entre Sim. asterisco é. e barra e... Essa automação deu errado. Cara, isso deveria ser uma variável, né? Outra parada, esse nome da empresa tá um hiperlink. Então, assim, o cara já se inscrevou é na entrega. É azul esse mesmo, tá? Era pra ser é assim É porque mesmo? é hiperlink, por isso tá azul. Pô, mas o cara botou tudo maiúsculo, não? Grande erro, erro crasso. Como você é burro. O que mais, gente? Um e hum, hum. tá pensando no meio do um milhão ali. Tipo não assim, você tem, que, tem né? que dar uma verificada antes de enviar. É o mínimo do mínimo, né? Quando tu tá escrevendo. Leia o seu e-mail. É, lê, Pensa Se fosse você recebendo, né? Passa no corretor ortográfico, no mínimo. Mas, pô, tu tem que, eu, acho, eu acho que pensar no cliente não é boa. O cara vende, né? O quê? Plano funerário sem carência. Apresentamos nossa campanha promocional. Já joga o preço lá não, embaixo, para Outra, outra coisa que me chamou a atenção pessoas. esse preço aí, né? O cara tá prospectando, mas já entrega o preço, já entrega a promoção, tá não, tudo e de pacote uma vez. Inc... É isso mesmo, R$ 85 reais, 10 pessoas. Dá 8,50? Ah. <risos> 8,50 por pessoa. Pô, cara, isso aí é pra, pra vender pra bandido, né? Os caras sabem que vai matar um, bota o nome de todo mundo ali, já não precisa enterrar. Não, plano, pode ser benefício, né? Benefício. Plano funerário. Por bandido. É, ó, plano funerário, esse aí já acabou já a prova. Agora não, assim, uma coisa a gente tem que elogiar ele, tá? O cara fez copy na, no assunto, prevenção nunca é demais. Já. Tipo assim, né, pô, botou é ali uma ali. uma coisa assim, né, tipo, benefício. O que tipo, me deixa né? o que me deixa extremamente intrigado, porque... Pô, lá em cima tá beleza, mas ali embaixo foi... Parece que foram pessoas Desagre. distintas, gente. É, cara. Não, parece que ele nem quis fazer. Ah, vou mandar um e-mail que fosse. Assim. De uhum. qualquer jeito, vou complementar aqui, o, o, o título tá ótimo. Então. Não, sabe como é que foi isso, né? O Zezinho tava lá, na, trabalhando na funerária, e o chefe falou, cara, não tá vendendo. Não <risos> Tem tá que vendendo. morrer... <risos> eu ouvi um aí negócio aí assim, chamado e-mail marketing. Aí ele foi no Google, ele é isso. <risos> e tá aí. <risos> e aí, prospecção merda? Cara, prospecção merda. Sim, com certeza. Não, e sem, certeza. sem contar que, pô, é um plano funerário, né? Tem que ter um pouquinho mais de cautela, uma prospecção um pouquinho mais consultiva, né? Tem que ter um... O tá cara maior é, é um então, pra se tratar. É, cara, tem O que eu faria no lugar desse cara, ainda mais com o valor desse, eu iria pra cima da empresa, tá ligado? Falar assim, cara, eu ia atrás de, dos Reds de RH e falar, mano, que tal você incluir mais um benefício, né? Vai dar menos de 8,50 por colaborador seu, e você vai dar plano funerário pra todo mundo. Tudo bem que o caixão deve ser de papelão, né? <risos> Porra, porque pra, pra, esse negócio de Sem né? carência, né? É. Próximo. Preparados pro segundo? Bora. Bora. Mas vai ah, ser achei leve, vai leve. Olá, Cadu. Tudo bem? Você tem interesse em conhecer a plataforma de CS da... Fica à vontade pra escolher um horário aqui. Abraço. <risos> Eu imagino a reação do Cadu, velho, isso aí, cara. É! Calma tá merda! Eu, eu diria que esse, esse, esse de... foi ousado, esse cara foi esse... ousado. Cara, assim, não se compara com a outra, né? Sim. Aquele ali tá cagadaço. Mas, Gente, fique acredito, à vontade pra cura. escolher o um horário aí. Não, e aquela coisa assim, né? Qualificação, foda-se, né? Não, mano? e você já, fica já na dúvida, né? Ele tá prospectando ou ele tá fazendo um favor pro Cadu, né? Tá abrindo a agenda dele. Cadu escolher. É, que, que generoso, é, né? Que generoso. Mas eu acho que, que esse cara não tá nem tipo, prospectando, ele tá disparando mensagem, para ser bem sério. Ele não tá olhando para um perfil específico, ele tá. Se ele pega esse aí replica pra todo mundo do LinkedIn dele, tá só. A agenda só... dele tá cheia. Assim, eu gosto muito do Calendary, tá? Eu acho uma mão na roda. Mas eu não usaria o cara pra, tipo, o Calendary pra trazer uma agenda pra alguém que eu tô indo atrás. Porque eu não vou dar trabalho. Eu quero, puta, eu quero falar com ele, né? E ao mesmo tempo, assim, pra mim o pior tá ali, cara. Você tem interesse em conhecer plataforma de CS. Cara, quem tem interesse em plataforma de CS? Eu acho que qualquer serviço, produto que você vende, você tem interesse... Não, você tem que. Ir primeiro, Ele pulou etapas, ah, pulou né? etapas. Não, cortou não. etapas, na é verdade, né? Nem... Não, pô, tudo bem o cara também ser um pouquinho mais direto dentro do LinkedIn. Mas já deve ter conexão e tudo mais. Mas, pô, o cara não foi mais uma vez nem um pouco consultivo, né? Já saiu distribuindo, toma é aqui, exato. me ajuda aí, toma aí um pouquinho da minha agenda. O que me pegou foi a agenda liga. A gente não consegue fazer <risos> isso hoje, nem se a gente quisesse muito. Aí pega um pedaço da minha agenda, agenda, a hora que tu cara, quiser. O cara, 2026 aqui, Patrick. <risos> vamos nos falar. Aí pega a empresa no corrente, volta a agenda inteira, acabou a agenda de Acabou. Empresa. Empresa. É. É. Exatamente. É um não, agora aí, outra parada Nossa, que entrega é ali. Olha o horário que ele mandou a mensagem. Pô, 11h52, Ui, cara. Uita. Caraca, eu não vi isso. não. Das duas, uma, ou tá na merda, ou é um robô, né, mano? Não, diz robô, gente. não. É, um robôzão, é, é um robô, é um robô. Ah, não sei, talvez desesperado. Meia-noite, não, não, claro. Talvez um desesperado. <risos> não, não, não não, não, não, não, peraí, peraí. Aí. Outro dia detalhe: sexta-feira, Sexta às 11h52. Não, não, não. foi. <risos> <risos> não, isso, não, é, prospecção isso aí. Prospecção merda. Eu não ia botar, eu não ia votar pra prospecção merda. <risos> Esse Mas, aí tava pô, na balada, já tava ali, ó. o melhor seria o se algum... Então, galera, olha só, olha só, cara. Sexta-feira é dia de você ir pro Tinder, irmão. Não é dia de você ir pro LinkedIn. Não mole não mole E 23h52, aí tu se entregou. Se fosse quinta, meu irmão, se fosse segunda, era motivação, né? Motivação <risos> boa, né? Caraca, meio do mês, caraca. Anos. Pô, preocupante, cara. Muito demais. bom demais. Não temos um campeão aqui, né? Mas tá com ah, a Ah, Eu vou, é, é, é eu vou. É assim. é, é. Agora é. pra, pra, pra, pra mim, o cara do caixão. Pô, pô, pô, não ia ser. É, o cara do cachorro O cara do caixão feroz. Pior. Um milhão me pegou demais. Ih! Putz! Essas aí. Essa não deu nem uma olhadinha, mano. Dói bastante. Olá, first name. Tudo bem? Imagino que você. Receba muitas mensagens, empatia, né? Nossa, Oferecendo cara. novos produtos para o seu RH. Por isso, quero fazer diferente, ir direto ao ponto. Diferentíssimo, começando pelo First Name. <risos> Gostaria de 30 minutinhos do seu tempo para mostrar como a... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, a mais completa carteira de benefícios do mercado, já tendo atendido diferentes empresas como Totos, Rehap, Stefanini. Vamos falar juntos ao meu especialista? Basta agendar clicando abaixo. Até breve. Cara, detalhe, Ua, cara. isso daí não é uma prospecção automática do LinkedIn. Isso aí é uma mensagem em escala que você contrata no LinkedIn. De acordo com a segmentação, essa mensagem aí custou entre 40 a 80 mil reais para ser disparada. Que isso, cara? Porque é uma segmentação alta. Por que que eu sei disso? Por causa do botão. Fale com a gente. Isso aí é isso é função do LinkedIn. Mas por mensagem ou pacote de mensagem? Pacote. Ah, tá. pacote. Porra, Caraca. Caraca, Então gente. ele errou feio, errou rude. Se ela fez ah. isso aí pro first name pra todo mundo Qual que mundo? é o benefício disso aí? É que se você clicar ali, o LinkedIn já te entrega. Então, tipo assim, fala assim, ó, esses caras aqui clicaram. Entendeu? Então já te dá um... Já, funciona melhor porque o cara não precisa converter, né? Mas é, a pessoa tem que aproveitar uma estratégia como essa e fazer... É, e, fazer e botar uma parada na mão bonita. um pouquinho mais pra Sem clicar, né? Pra é, assim, ela pegou um HB20 e botou first name. No capô, entendeu? Foi mais ou menos isso que ela fez. Oh, oh, a questão de fazer diferente me pegou um pouco também, porque, sei lá, acho, acho que eu vejo muita gente prospectando assim, tipo, né, desse, nesse formato. <risos> não com o first name, mas assim, tentando falar que tá fazendo diferente, <risos> quando na verdade tá fazendo o mesmo <risos> que todo mundo tá fazendo. Mas o first name me pegou. Ah, assim, no começo eu quase não julguei ela, porque. Eu já vi muita gente fazendo isso. E errando <risos> sem querer, na hora eu de... Eu pensei parar, que mano. tu ia lançar um... Eu já fiz isso. Não, mas não tem como julgar, porque no meu LinkedIn eu já vi muita gente mandando assim... É, eu também, Olá, cara. first name. Opa, perdão. Patrick. É, eu já vi errando meu nome, cara. Aí eu falei, porra, desculpa. Não, fica tranquilo, relaxa. Dá, dá, eu já vi errando meu nome. Eu vi errando meu nome. Eu falei, pô, legal tua estratégia de me chamar atenção pra que eu corrija meu nome e a gente desenvolva um assunto. <risos> sim, <risos> pô, sim. quero fazer diferente. Diferente ir direto ao ponto, ela tá querendo dizer o quê? Que, que o normal é ser consultivo? <risos> <risos> se a gente associa o, o mole com o nível de investimento que você trouxe agora, essa informação, eu fiquei incrédulo, pra ser claro, é um que Porque se acontecer. isso aí foi pra muita gente, errou pra muita gente, eles. Porra, o custo de aquisição vai cair, vai lá pra cima. O custo de aquisição vai cair vai lá pra cima. O custo de aquisição vai cair vai lá pra cima. Cara, e aí beleza, assim, cara, o segundo parágrafo ali, o rapó em relação a receber muita mensagem, cara, putz, acho que pode ser um objetivo, porque na verdade você já tá me fazendo ler três linhas, uma é. parada que você tá meio que se desculpando, entendeu? Cara, não comece pedindo desculpa, entendeu? Comece gerando valor, porra. Quer me pedir desculpa? Gera valor, né? E aí beleza, 30 minutinhos, foi pra uma linguagem mais informal e tal, e botou ali prova, que eu acho legal. É, né? isso é legal. É, é, é, um legal. Ah, não, normal. tem que reconhecer também. É. a é. textura tá boa, agora o CTA tá ruim, mano, vamos falar junto ao meu especialista. Tipo assim, é porque a gente, a gente que vive em vendas, a gente é muito acostumado, né? Puto, o SDR, o especialista, sei lá o quê. Agora imagina um cara do RH que não tem noção do que é. é. Lídia, caraca, meu especialista, de onde veio? Quem será o especialista que virá? Quem é esse cara, né? Então assim, merda, né gente? É, mas até agora. Assim, comparado se um, aos dois outros, dois três, eu comparado não, aos outros. tirando o first é. name, eu acho que é eu É, um pior, eu, eu, assim, eu não, eu não votaria. Eu não, eu não voto esse aí, pô, prospecção merda. Acho que tem muita mais merda aí. Tiveram é. muitos pontos <risos> legais. É, acho que, na ordem, acho que essa é a terceira colocada. Sim, concordo. O Dour é o prejuízo totalmente. Olá, Cadu. Me chamo Pananã e atuo ah, não, atuo saber. como SDR aqui na Pananã. O Claudio comentou comigo que. Vocês são conectados <risos> <risos> O Claudio comentou comigo. Olha onde você assim, cara. Primeira parada, mano. Porra, prospecção e vender é baseado em duas coisas. Confiança e respeito. Você começa me chamando de idiota. Porra, não pensa que a gente vai ter um relacionamento... Ou não, e o Claudio é assim, né? Ele fica ali sentado do lado do Pedro. Então, mano, ó, o Cadu é minha conexão no LinkedIn. Meu Deus. <risos> Pode falar. Ele vai entender. Fala ele com vai ele. E fala que eu falei. Né? <risos> e ele me mandou sobre seus desafios na sua jornada de vendas. Não é isso? Detalhe, né? O cara está prospectando a Growth Machine, uma aceleradora de vendas, para vender uma consultoria de vendas. É tipo você entrar em contrato com o teu dentista e perguntar se ele está precisando de um clareamento ou de Caraca, um canal. Cara, na isso maneira. mostra... Isso si isso ah, só. Toda vez que eu, que eu vejo alguma empresa que propõe fazer algo próximo do que a Growth faz, prospectando a Growth sem nem entender de fato o que a empresa faz, mostra que o cara tá cagando e andando pra quem que ele tá botando pra dentro do topo do fio dele. Isso é, me assusta exatamente. um pouco. Agora, é reclamando, reclamando. Falta há, de taxa de conversão, não né, é, pô, é. Não há, zero qualificação. Uma coisa, não, tem, não tem que, que concordar com ele. O que ele colocou em negrito ali é verdade. Inclusive, ele tá passando <risos> por isso. Fato é que vendas complexas não é nada fácil. Ah, tamo vendo. Yeah, tamo vendo. É, é. Acredito que você compartilha dessa acertou, opinião. Acertou, <risos> acertou. Acertou. <risos> não é mais oh, merda, o maluco <risos> brabo. 1 oh, um a 0 Pedro, sempre tenho conversado com outras empresas que possuem um perfil semelhante à Growth Machine e acredito que alguns desafios comuns na área comercial dificuldade em faturar com ticket médio mais alto, problema na estratégia de prospecção, tamo, tamo, tamo vendo. Saber quais ferramentas utilizar em cada etapa da sua jornada de vendas, baixa conversão de negócios e estrutura de equipe comercial com falhas. Muitas coisas. Enfim, já falei pra caralho, vou falar coisas. mais ainda. Velho. Enfim, agora ele é vai no objetivo, é bom. Nosso objetivo é processualizar o processo de vendas e vamos dizer, afinal você... Afinal, ele escreveu um Eu texto acho que muito ele grande. Quis dizer, vendas é cada dia é, mais. É, cada dia mais, com, com as, as ferramentas, ferramentas que temos em mãos utilizando de e utilizando uma metodologia adequada. Ih, não, tudo errado. fazíamos no passado. Tudo errado, <risos> tudo errado. Concordância verbal ali não, não faz sentido, pô. Isso acontece por aí com vocês na Growth Machine? Caraca, equipes compartimentalizadas que foquem em cada pilar da sua jornada. E é claro, não preciso mais falar que a metodologia do... <risos> funciona muito. Isso... Que falam aqui. Quem sabe dali não desenhamos algo interessante. Pô, eu vou ligar pra esse cara amanhã, Tiago. <risos> não, cara, Não, eu gostei. Amanhã, da, de eu gostei da informalidade ali, de pô, vamos fazer um zoom, né, tal. Eu acho que tá, tá quase bem escrito. Mas, cara, assim, tem Para Pra exemplo, mim, aí. o erro crucial foi esse que o Patrick falou no início. Como é que o cara vem oferecer isso pra Growth Machine? Não, pra mim o erro tá no send, entendeu? Foi ali que... É, o, o... o botão. <risos> o erro foi apertar o botão. Mas, assim, detalhe, cara, tá muito grande, tipo assim, acho que não foi nada sucinto, sabe? Tipo, não, não... E, e o Cláudio ali foi essencial. Não, eu cara, vou ligar é... pra ele. Pedro, o, o Thiago me contou que... <risos> <risos> que aí, Nathan, não, o Cláudio... <risos> Ó, esse aqui a gente vai deixar o nome da empresa visível, tá? Brincadeira, Não, não. <risos> Mas olha só, vamos lá, vamos lá, cara, primeiro erro, tá, é... inteligência comercial. Esse cara no processo de construção de lista dele. Mano, fez a lista? Na analisada se não tem um concorrente teu, porque ele foi lá e botou a segmentação do LinkedIn e tal. Vambora. Não, velho, faz um peito fino e analisa. Segunda parada. Cara, aqui é o Pedro, atu como SDR. Porra, vira pra tua mãe, que chegando em casa hoje, fala Mãe, é, o Pedro é SDR. Vê qual vai ser a reação dela. Pô, né? eu falei, quando eu falei pro meu irmão, acho que eu vi o SDR. Eu falei, que isso? <risos> eu já disse que isso não, meu filho. Essas <risos> coisas <risos> não. Para com esse negócio, patrinha! Não, mãe, tá dando dinheiro, mãe. Não vai usar, não vai usar a sigla. Ó, se teu e-mail tem sigla, jargão técnico, palavra específica do teu nicho, o teu cliente não tá na tua sala. Ele não vai entender o que você tá falando. E outra parada é essa. Assim, ele quis criar um rapó e uma proximidade pra tentar tornar um pouco mais pessoal com o Cláudio ali. Mas, porra, virou piada, né, o Cláudio? Coitado do não, Cláudio. Não, mas não só mano. ali, no final também. Acho que ele quis fazer um e-mail contraído e aí ele pecou em duas coisas. Tá muito grande com frases que não fazem sentido de... Quando eu falo não faz sentido assim, não tem necessidade de estar ali, porque só alonga o que ele quer ponto que ele quer ir. Pô, mas o erro crasso mesmo foi prospectar a Growth Machine oferecendo o que a gente o faz, né? é. Prospecção merda? Deu é. é mole, prospecção Sim. merda. Sim. <risos> Aí tem que ter um carimbo esse, tipo... É, cara, é <risos> <bom>. <risos> Estou tentando entrar em contato pela última vez, porque pra mim, pra mim, é muito importante... Uma mais... resposta... Sobre as plataformas... Rar, rar, rar, rar, rar, rar. Qualquer coisa me liga ou mande um e-mail. Meus contatos estão na assinatura. Eu tava bem puto ele quando escreveu esse e-mail. Tava... Caraca, jailbreakzinho aí? Não, jailbreak, Esse jailbreak sim. foi assim... Sim. Me afastou completamente. Exato. Se eu tava afastado, eu fosse sair correndo agora, filho. <risos> cara, não, que que é isso, porra? cara? não E mostra que você tá preocupado consigo mesmo. <risos> né? Exatamente. É, é. O cara não foca boa, na boa, dor não, não, de... Do, de quem ele vai atender. O cliente tem sempre razão. Não, o cliente tem que pagar. Aqui eu tô preocupado comigo. <risos> É, cara. Claramente ele ficou bem frustrado, né? Porque não recebeu nenhum tipo de resposta. Deixou emocional subir a cabeça. <risos> pô, pelo Você... menos me dá um feedback, cara. É. Pô, tá ligado? Essa assinatura é real? Mandando, é real? É, é. Real, é. é real. Por quê? Ah, porque o cargo dele não condiz muito. Então, pra é mim, como... tem, tem duas pérolas aqui, mano. O primeiro é o cargo, né? Ele é CEO, né, velho? Então, assim, caraca, mano. Porra, deu merda, hein, irmão? Sinto muito, mas segunda parada é o seguinte, o cara, ele é o rei da otimização, né? Ele não quer prospectar uma plataforma, ele quer prospectar as duas logo, entendeu? Porque vamos atirar pra tudo que é lado, sabe o que vem na minha cabeça? Aquele maluco que vem com um casaco assim e abre, tem uma porrada de coisa sendo é. assim. E aí, o que você vai? Quer um óculos, uma peneira, um abaju? Assim, cara, não, não acho que, pô, longe de se comparar com um milhão lá do início. Aquilo lá me pegou, acho que eu vou até sonhar com essa porra, mas... Cara, isso aí tá longe de ser uma prospecção muito merda. É uma prospecção merda. Tipo assim, galera, pra entender, né? O que é o deal break, né, cara? Normalmente é o último e-mail da tua cadência. Quando você fala assim, puta, vou desistir e vou mandar uma mensagem um pouco mais incisiva, muitas vezes agressiva, pra fazer com que o cara, puta, reflita e me responda. Só que da maneira como ele criou, cara, tipo, não faz nada, né? Eu gosto muito daquela pegada do, pô, espero estar errado, mas pelo que eu entendi, tu não tem prioridade em resolver esse tipo de problema. Desculpa, mas se ainda tiver prioridade, cara, fala comigo e tal. Enfim, seria um pouquinho... Ca caso eu tenha entendido errado, meus contatos seguem aqui, a gente é, mas pode a questão, da prioridade, a questão da prioridade na cadência fica um pouco, um pouco duvidoso, mais complicado. né? É, tipo, é, é, assim, a, é, é a a difícil você falar de fala prioridade. Tipo, ah, não, não teve um contato ainda. Não, assim, ah, mas não... Deve, oh, não vamos lá. Pô, ele é o CEO prospectando, ele deve estar bastante Boladona. atarefado, pô, tá. administrativo. Não queria estar tá fazendo isso. Sem processo, os colaboradores não estão prospectando direito. Eu vou mostrar como é que faz, olha só. Ai, ai merda. <risos> Aí ele pegou o e-mail feito porque é muito, <risos> é muito importante para, é, para a sua empresa ter as plataformas. Não, para a empresa não, o é pra... importante é para mim. <risos> é, eu acho que. a gente te falar a verdade, eu acho que isso pega mais de tudo isso para mim. O Sim. cara tá olhando só para ele, Sim, entendeu? Sim, exato. Tipo assim, porque por ser de cadência, realmente não tem como bater na questão da prioridade, mas o para mim é muito importante. Tipo, não, é e... isso que tu pensa, meu irmão. O quero saber <risos> se tu vai me responder ou não, tá? Não, e, e assim, né? Ele, e ele cita as duas plataformas como se, como se fosse o WhatsApp e o Instagram, é. né? Todo mundo conhece a RRRR e a placebo, né? Cara, ninguém quer comprar plataforma, ninguém quer comprar produto. As pessoas querem comprar resultado. Prospecção merda, né? É, assim... Cara, eu não, não botaria. botaria acho que eu não voto. Mas é eu não acho que foi bom. É. Tá longe de ser bom. Longe de ser um bom jailbreak. LinkedIn. Tiagão, tudo bem. Posso te ajudar a cuidar das vidas da Growth Machine? Posso te apresentar a Pananá? Observação, que é, é o ouro isso aqui, cara. Não sou da área comercial da empresa. Ah, Juro? Bora conversar. <risos> jura? Não, ó, não, vamos lá, pô. Não, não, não, LinkedIn virou Tinder, né? O cara gostou de mim. Gostou de mim, exatamente. Cuidar das vidas, é isso mesmo? Vidas? É, é uma empresa de plano de saúde. Não, tá, olha só. Tiagão ali foi, foi uma pegada ali que deu pra ver que... Personalização. Minha... É, personalização. legal. legal. Gostei. Assim, e acompanha. Eu não sei nem se a gente pode chamar de prospecção, é, a verdade é. é essa. Cara, eu vou te falar, eu acho que esse cara queria um feedback do Thiago. É, aí ele falou, aí, tá Thiagão, tá ó, é isso e isso, e olha que eu nem sou do comercial, hein, é. pra tu ver que eu sou, que eu tô é, um é que eu é. aqui, né? pô, cara, parabéns, Isso Thiago, aí, só melhor aqui e tal, aí ele já ia ficar felizão. E aí, classificamos como prospecção Mas não nem classificamos como prospecção? Ah, isso não é prospecção mim, É não. não botaria prospecção mesmo. É uma tentativa de, sei lá, amizade. Cara, essa aqui é muito boa, cara. Olá, Thiago, vi que você está disponível para três pontinhos. Temos um galpão e em mistério, Santos mistério. SP, tá? Para armazenagem de carga. Entre em contato caso tenha interesse. Trabalhamos com transporte rodoviário e armazenagem de carga. Aí detalhe. Olha o cargo da pessoa que está prospectando. Senhor, <risos> Santos, cara, eu gostei do gatilho de curiosidade ali. É, disponível curioso. Pra quê? <risos> para Temos um galpão aí e tal. Vi que você estava chamando para, fica aí no ar. Aqui. <risos> Cara, assim, é, eu acho que tanto essa quanto a outra não, não se enquadram na prospecção. E isso é, um, inclusive, um ponto importante, assim, né? Tipo, acho não que tem estrutura mínima, Cara, né? Cara, as pessoas, na hora de, de prospectar, tem que ter um tato mínimo com o que você escreve, sim. na hora que você revisa. É Chegamos sim. ao final. Ui. Agora precisamos escolher o... E-mail campeão ou prospecção, merda. Todo mundo fala 1, 2, 3, já vi igual. Tem, eu tô sentindo. Eu acho, eu acho que você é, vai, é. vai votar igual a mim. Eu tô eu sentindo. Lá, vai lá, vai lá, vai lá. 1, 2, 3. O primeiro? O primeiro lugar? É o primeiro, pô. Ah, então é o primeiro. O, o primeiro, primeiro é o primeiro lugar. O primeiro é o primeiro. É. é. é. Segundo lugar, o SDR, que a mãe dele ficou desesperada, provavelmente. É. é. Ele ficou desesperado. É. É. Seu SDR, meu Deus, eu não vale pra você. E, não. e o legal desse aí é que é. aparentava ser um e-mail legal, né? Um foi milhão foi brabão. Lá. Galera, então assim, cara, vamos, vamos atrás do Inácio. A gente lançou esse vídeo, vai atrás do Inácio. Vamos dar pra ele de presente, demanda infinita. Inácio, você é esforçado. A gente quer fazer com que o homicídio no Brasil escale. Então, você que chegou até o final, se você tem um e-mail merda pra compartilhar com a gente, prospecção growthmachine.com.br. Se você gostou, comenta, compartilha e curte.